O Gaulês, alguns dias atrás Tomou ban no seu inventário Da Steam com mais de um milhão de reais Em skins, e nesse vídeo eu vou Falar como você pode tomar Cuidado e evitar de ser Banido e perder todas as suas Skins, porque, vamos combinar Tem muita gente que é banida e nunca Consegue recuperar o acesso Aos itens da Steam, né Perde as skins pra sempre E eu não tô falando da boca pra fora, não No último mês, eu sei alguns brasileiros Que juntos perderam ali quase um milhão de reais nas skins por terem sido banidos. Isso fica para um outro vídeo, porque hoje eu quero falar do caso Gaulês, O que aconteceu com o gaulês com as skins dele? Porque ele foi banido na Steam? Como que você pode evitar de ter esses mesmos problemas com as suas skins que estão ali no seu inventário da Steam? Partida já começou! Precisamos de alguns tipo disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! <risos>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 Já vou te explicar. apucão eu fui banido, porra. Do Zomboid? Da, da Steam. Como <risos> assim, cara? Cara, então, eu, eu tava querendo comprar uma skin, e, e aí eu simplesmente deixei no perfil de um chinesinho, que eu queria uma skin, eu, eu deixei no um, perfil de um chinesinho uma mensagem assim, ou... Oh, se você quiser vender a sua skin e tal, eu tô interessado. E o cara me reportou. E a Valve achou que era scan e que alguém tinha possuído a minha conta. E aí eles, oh. e aí eles me deram Community Ban. Galera, como o Gaules disse durante a sua live, ele fez um comentário no perfil de um chinês, dizendo que ele estava interessado em uma skin, e aparentemente, apenas por causa disso, a conta do Gaules tomou Community Ban. E, galera, Community Ban é um pouco diferente do VAC Ban, a gente pode ver aqui uma conta que está com VAC, ó, e basicamente fica aparecendo no perfil a data do banimento, né? esse texto em vermelho. Já o Community Ban é um pouco diferente, a Valve basicamente limpa seu perfil, deixando ele completamente privado, sem acesso. Acesso ao inventário quando você tá tentando ver. E o Community Ban, na realidade, ele é um shadow ban, ele é um banimento que ele fica invisível, ele fica nas sombras. Diferente do perfil com VAC lá, o Gaulês, quando estava banido, não estava escrito aqui VAC Ban ou Community Ban, ou qualquer uma dessas coisas. Mas mesmo não tendo sido banido por VAC, o Gaulês ficou alguns dias sem acesso às suas skins. Ele não podia nem trocar, nem receber, nem vender nenhuma skin do seu inventário da Steam. E desde o anúncio do CS2, a gente tá vendo muito, mas. Muito muito colecionador de skins assim como o Gaulei sendo banido tantos colecionadores que tem mais de milhão quantos colecionadores que tem poucas skins todos estão correndo risco de ser banido então muito cuidado segue essas duas dicas que eu vou passar agora Galera, a primeira dica e mais óbvia para você não correr risco de ser banido para de comentar em qualquer perfil da Steam sério não comenta até a gente descobrir por que, que tá rolando essa onda de banimentos, eu aconselharia ninguém a comentar no perfil de ninguém nem deixando depoimento como se fosse perfil do Orkut, muito menos tentando comprar alguma skin de alguém usando o chat da Steam. E cara, isso era algo que eu fazia muito e vou parar de fazer, eu geralmente estava afim de alguma skin. Para saber o preço dela ou para comprar, eu vim em um site... Tipo, uma database de skins de CSGO. Colocava a skin que eu queria encontrar, né? Queria saber quem era o dono. Buscava. E tinha o um resultado de todas as pessoas que tinham essa skin, né? Então, assim, por exemplo, queria conversar com o cara que tem essa skin aqui. Eu vinha no perfil dele, né? Saía aqui do inventário, vinha pro perfil. E já vinha aqui mandar uma mensagem. Tipo, estou interessado em sua skin 661, né? A 661 lá, a K47 Blue Jam. Não façam mais isso, cara. Não façam mais isso. Não deixem comentários. Comentários no perfil das pessoas. Eu até tava recentemente assinando muito perfil da galera que vinha aqui mandava mensagem na minha Steam pedindo assinatura. Eu dei um pause, pelo menos por enquanto, não tô assinando o perfil de ninguém, nem comentando o perfil de ninguém. Porque se a gente analisar o que o Gaulês falou ali no clipe, a Valve muito provavelmente identificou a conta dele como a conta de um scammer. Porque é isso que os scammers fazem. Eles entram em contato com as pessoas por meio dos comentários da Steam, clicam no botão de adicionar e tentam fazer um golpe, tentam passar ali a perna em alguém, tentam roubar a skin de alguém. E é possível que quando você comenta no perfil de quem tem muita skin, talvez você corre mais risco ainda do que se você estivesse comentando no perfil de alguém que não tem skin nenhuma. E a segunda medida para tomar muito cuidado e aumentar a sua segurança é saber de quem você está recebendo e pra quem você está entregando as suas skins. Porque eu percebi que muitas pessoas estão sendo banidas recebendo itens no seu inventário e às vezes itens que são roubados. Essa pessoa nem imagina que esse item pode ter sido roubado. Mas aparentemente alguns sites de aposta estão funcionando, como se fosse um mercado negro para scammers venderem suas skins, e aí as pessoas que compram essas skins sem nem saber que elas são roubadas, podem estar tá correndo muito risco e serem banidas, na verdade aconteceu um caso parecido no Brasil recentemente, e se vocês quiserem, deixe o um comentário que eu vou fazer um vídeo mais detalhado em breve sobre esse caso, voltando pro Gaulês agora a Steam dele está desbanida no dia realmente eu tinha checado e tinha um o Ban na conta dele, agora o perfil está público de novo, a gente pode ver aqui todas as skins dele estão novamente Aparecendo aqui, mas olha o risco que o Galês tá ocorrendo, né? De perder facas, Safira, Esmeraldas, Rubis, Dragon Lore, Hal, Gangnir, muitas skins que ele tem aqui no inventário dele que valem uma nota. E o Gaulês fala ainda no clipe que ele teve que provar algumas coisas pra Val para recuperar seus itens. Vamos ver. Ah, eu tive que oh, provar galera, que eu era eu e já foi Muito cinema, provavelmente, ele teve que enviar documentos para Valle e provas de que a conta que da Steam era dele. Conta, sei lá, uma cartão de parada de crédito, suspeita e que. 15 jogos antigos Que ele tinha comprado Porque geralmente que o SportDest Impede E aí eles fizeram isso Por medida de segurança Eu tive que mandar Uma foto, foto dele Escrito uns negócios Ah é falo, É verdade é. a um pede Para escrever liberado. na mão E uma pausa galera Por que que resolveu rápido? Cara Por partes Porque ele é o gaulês né? Hoje provavelmente O maior influencer de CS Do Brasil talvez até do mundo Mas algumas pessoas Não conseguem resolver tão rápido Tem pessoas que nunca Conseguem recuperar Seus inventários Quando a conta é banida Então é aquela frase É melhor prevenir do que remediar é melhor você ter certeza de onde você tá comprando as suas skins e para quem você tá vendendo ela e não comentar no perfil de ninguém do que correr o risco e depois ter que lidar com as consequências mesmo que seja um banimento injusto há muito tempo que eu não tento entrar em contato com o suporte da Steam por nada né Ainda bem que a minha conta nunca foi banida mas as pessoas dão relatos aí de que é uma porcaria você conseguir ser atendido por um humano nesses tickets aparentemente você tem que criar vários tickets até você parar de ser atendido por por um robô, uma inteligência artificial e realmente uma pessoa começar a cuidar do seu caso. O cara ainda da, da Valve escreveu assim... Ficamos muito felizes de saber que era você mesmo. Tome cuidado. <risos> Olha isso, cara. Ou seja, a Valve provavelmente estava achando que alguém tinha hackeado a conta do Gaules e estava tentando escamar outras pessoas. E assim, não necessariamente ele foi denunciado por alguém, né? Pelo perfil daquele chinês. Pode ter simplesmente sido um caso de uma inteligência artificial. Do algoritmo ali da Steam lidando com scammers de uma forma automatizada, banindo todo mundo que faz um comentário que aparentemente cai num filtro que parece ser um scammer. Então, se você não quer passar por isso em risco nenhum segue essas dicas básicas que eu tô falando aqui, evite usar sites de aposta pra comprar e vender skins dê preferência pra marketplaces não tô falando do marketplace da Steam porque lá as taxas são abusivas e você não consegue resgatar o seu dinheiro, tô falando de marketplaces de terceiros como por exemplo o Buff, que é aquele site chinês que eu sempre falo aqui, ou alguns outros marketplaces que você acha confiáveis, ou ainda melhor, venda direto pra alguma pessoa, tá? Uma pessoa que você conheça, pelo amor de Deus, não vende Alguém que você conheceu hoje Porque a chance de você ser escamado é muito melhor Vende para aquela pessoa que você conhece há um ano, dois anos Aquela pessoa que você sabe que é um trader na comunidade que não iria arriscar perder a sua reputação Por causa de uma trade, por causa de uma skin Portanto, a galera que tá pedindo assinatura aqui no meu perfil Infelizmente, não estarei assinando mais perfis Simplesmente por medo de perder a minha conta na Steam Hoje todas as minhas skins caras estão emprestadas para pro players Isso foi até uma estratégia minha Porque eu vi muita gente sendo banida Sem fazer nada de errado E se você não quer ser o próximo a ser banido, siga essas dicas desse vídeo e vou deixar um vídeo meu aí de como se proteger para não ser escamado na Steam, os principais passos de segurança que você deve ativar na sua conta para ter certeza que ela tá mais segura possível, então é isso galera não esquece de ativar as notificações para receber mais vídeos sobre o mundo de Skincess a gente se vê na próxima, um abraço, falou!